Olha, eu aqui novamente para trazer mais um bom dia com poesia para você. E eu digo, tem coisas que às vezes não sai como a gente queria. Vem para nos tirar do sério, rouba a nossa alegria, aprende a enganar a dor. Não deixe que o mau humor estrague o bom do seu dia. Projete bem o seu dia e seja dele soberano e não se auto-suborne, nem uma vez por engano. A sua mente é seu guia e tudo que a gente cria se externa aqui neste plano. Tenha um bom dia com poesia do poeta Oliver Brasil.